Oi, gente! Hoje eu trago para vocês um prato não muito comum. Poucas pessoas gostam. E meu esposo pediu para fazer, então eu vou fazer o gosto dele, que é língua. E o nosso primeiro passo é tirar as, as impurezas que tem aqui. ó. Eu já lavei ela. Embora tenha ainda um pelinho aqui. Olha que eu lavei bem, gente. Mas sempre fica alguma sujeirinha. Então nós vamos tirar essas impurezas, algumas gordurinhas que tem aqui, ó. Ela tem pouca gordura. Lembrando, gente, que é um prato que eu nunca fiz. Mas eu dei uma pesquisada. Então, eu vou fazer aqui, baseando no que eu vi, usando os meus temperos, é claro. Então, pessoal, eu já limpei aqui, ó. Tirei essas impurezas, que logicamente eu vou jogar fora. E eu já tenho ali preparado uma panela com água. E eu vou pôr ela dentro para cozinhar uns 40 minutos. Antes, porém, eu quero mostrar pra vocês o que eu vou usar. Deixa eu só lavar minhas mãos. Ó, além do sal, que é comum, né? Eu vou usar sal, sal a gosto. Aqui é cheiro verde, aqui tá congelado, por isso que tá assim. Alho. Vou usar dois tomates, uma cebola, colorau, porque eu não uso, é, eu não costumo usar extrato de tomate. E tempero, gente, tempero a gosto. O meu aqui tem açafrão, tem tempero baiano, tem orégano, tem tempero mineiro, tem é, eduguedes, tem chamichorri. Então fica aí a seu critério é, os temperos, tá? Então eu vou mudar a posição para mostrar pra vocês que eu vou pôr na panela de água pra cozinhar uns 40 minutos, tá bom? Ó, vou pôr aqui, a água já tá até fervendo, só água, e vou tampar. Então, cozinhar uns, uns 40 minutos mais ou menos, até ela ficar bem molinha. Depois nós vamos cortar, vamos tirar essa, essa capa que vai soltar e vamos temperar e voltar para a panela de novo. Tá bom, gente? Então, até mais. Continua aí, hein? Então, pessoal, depois do tempo de cozimento, ela vai ficar assim, ó, aí vai soltar essa parte aqui, tá vendo, ó, essa capa da língua aqui, ó, só que tá um pouco quente ainda, mas vocês deixem esfriar bastante aí. Pra fazer esse processo aqui, ó. Bom, eu vou retirar tudo isso aqui. Vou picar ela. E vou levar pra, pra panela de novo. Já volto com vocês. Pessoal. Eu falei que ia mostrar pra vocês só a picada, né? Mas resolvi mostrar ela limpa aqui, ó. Já tirei toda essa sujeira dela, essa capa que sai, que vai pro lixo. E agora eu vou pôr aqui na, na bacia e vou lavar de novo, porque sempre fica alguma sujeirinha, né? Vou pôr aqui pra lavar. Ó, minha unha ficou até preta aqui, ó, de, de raspar. Dei uma ferida nela aqui porque eu rapei com a faca. Vamos tirar o restinho do corinho que fica, nós vamos picar ela pra se virar. Prontinho. Vou lavar. Vou lavar a tábua também. ela tá maciezinha você quer assim maior Cícero ou pode ficar menorzinho pode ficar menor né mais gostoso para eu gosto menor né então eu vi tempera mais né eu vi uma pessoa que corta assim e agora é frita Cícero, também depois né? Disso aqui né eu nunca comi frita eu só comia assim é, cozida vai fazer um teste deixar com um pedacinhos para fritar é bom então vou ficar menorzinho aqui Tô meio quente ainda então agora que eu já piquei gente eu separei aqui uma parte que eu vou fritar que eu fiz que experimentar ela frita também nessa então parte eu vou reservar aí eu vou pôr na canela para fritar a cebola o tomate o alho. Depois vou jogar ela por cima. Acompanhe comigo aí. Ó, a panela já tá aqui esquentando. Eu gosto tanto do cheiro de cebola frita Com alho, e tomate Bom, vou deixar fritando aqui um pouquinho Enquanto frita aqui Vou mostrar para vocês que o arrozinho já tá pronto ó. Arrozinho com piqui Pra quem gosta de piqui E o feijão e talvez uma saladinha. Agora que já ficou aqui mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Eu vou pôr, então, a língua. Vou pôr os temperos. Um pouquinho para trás. Sal. Vou pôr um pouquinho de sal, depois eu corrijo se precisar. E. Coloral. Um pouquinho de cheiro verde. Metade do cheiro verde, mais ou menos e mexer eu vou pôr um pouquinho de água Vou provar aqui pra ver se tá bom de sal é, tá bom de sal agora vou deixar cozinhar aí uns minutinhos uns cinco minutinhos na pressão já volto mostrar pra vocês então gente agora nós vamos abrir a panela né já tirei a pressão e vou pôr o restante do cheiro verde. mostrar aqui, vou só tampar mais um pouquinho aqui sem pressão. E logo nós vamos saborear, Vou deixar esfriar um pouquinho para saborear, tá bom? Confira aí. Bom gente, eu gosto muito de língua, a Madalena caprichou aqui, ó, dá para poder ver que está bem caprichadinho, né, e eu agradeço a ela porque fez esse alimento para mim, que eu gosto, fez uma saladinha também muito boa, e agora vamos apreciar. É. Vamos apreciar. Com certeza ficou do jeito que só ela sabe fazer. Meu irmão tá aqui também apreciando. O que, que você achou da, da língua? Delicioso. Hum, hum, hum, hum. Tá bom? Então é isso aí, gente. Quem gostou, deixa aí seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa aí seus comentários. Ativa o sininho para receber os novos vídeos. E e o que é, Cícero? Tá comendo, né? Até mais ver. Até o próximo uhum. vídeo. Agora eu vou comer um piqui, gente. Sou apaixonado ah lá, também. Ó. Ó, tem piqui também, gente. Pode pegar com a mão. Tchau, pessoal. Dá tchau aí, dadinho.